O assunto mais comentado das redes sociais é a tristeza do Dilma. Tá depressivo, tá ansioso, tadinho. Ele que tem tudo que uma pessoa poderia desejar. Por que de repente ele está tão triste assim? Nós temos que questionar nesse vídeo os motivos, não é mesmo? E é o que a gente vê em toda essa esquerda, por exemplo, Felipe Neto. Toma tarja preta para depressão, fazendo 75 milhões de reais por ano só com seu canalzinho no YouTube. O que, que acontece? Porque essas pessoas têm tudo e mesmo assim não tem o principal, a felicidade. Antes de mais nada, para deixar um petista, um lulopetista triste, basta você comprar uma rifa aqui no nosso canal. A cada rifa comprada, um petista chora. A nossa décima rifa foi concluída, o nosso sorteio ocorrerá nesse final de semana, então ative as notificações, a faremos por live como temos feito nas últimas, tá bom? E a promoção continua, a cada 4 que você compra, você leva 5. Lembrando que você precisa reservar 5, tá? Para ter a promoção ativada, não adianta reservar 4, ok? Então, continuando lá. Hum, tic-tac, postou aqui o Joaquim Teixeira. Tic-tac, mas o que está acontecendo? Será que alguém vai pedir para sair? Será que alguém vai pedir para ir embora? Como eu disse, o Dilmo, ele tem tudo que uma pessoa pode imaginar. Tudo que os seres humanos comuns cobiçam. Ele tem todo o dinheiro do mundo que vocês puderem imaginar. A Marina, né? Simplesmente, era Marina ou Marisa? Deixou. Toda aquela fortuna que ela vendia de Avon pro Dilma, então ele não precisa se preocupar. É um dos homens mais ricos da história do nosso país. Ah, sem contar a possibilidade dele ter levado alguns trilhões embora, mas eu não vou falar sobre isso porque ele é o homem mais honesto do mundo e eu não quero briga com Alexandre, o moral grandioso, o homem que mais sabe de tudo, não é mesmo? Aquele que nunca censurou ninguém. Não, não, não, não. Então ele tem toda a grana do mundo. Esse é um pilar na vida de muita gente que só todos os dias tem que acordar e atrás de trabalho, ir atrás de seu sustento do dia a dia. E aqui não somos diferentes. Todos os dias o nosso dinheirinho continua é bloqueado no YouTube. Todos os dias nós corremos atrás para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E quem sabe assim não conseguir vender uma rifa para você, não é mesmo? Agora, isso nos torna vivos essa batalha todos os dias em busca de um progresso, de talvez um aumento salarial, quem sabe uma promoção no trabalho, ou para quem tem empresa, a fazê-la crescer, expandi-la, todo mundo tem essa meta, que não precisa ser necessariamente cobis. você tem que ter ambição nessa vida, e quando você já tem tudo, você não tem mais desejos, você não tem mais essa ambição que a maioria das pessoas tem, não é mesmo? que mais? Bom, ele tem toda a fama que alguém poderia ter. Metade da população odeia. Ah, e um terço ali, vamos supor um terço, né? O ama o grandioso Lula. Mesmo assim, você já é conhecido por todo mundo. aonde você vai, presidente de outros países o conhecem. Tem toda a fama que alguém poderia cobiçar nessa vida. Seja fama ou infâmia. É? Mas ele tem ambos. Hum, quantas pessoas não queriam ser somente conhecidas um pouquinho, não é mesmo? E esse cara tem tudo isso. que mais? Ah, vamos falar sobre poder? Ele chegou no topo do topo do poder. Onde mesmo você sendo condenado por um juiz e depois por um desembargador, mesmo você sendo preso, você é solto de tão poderoso que você é. Você não tem somente um dos poderes você não tem somente executivo não você tem a maioria do Legislativo você tem nove legis... desculpa do Judiciário você tem nove ministros do STF do seu lado capazes de te defender de qualquer coisa que jamais vou te questionar para nada você tem ali uh, o congresso seja a Câmara dos Deputados ou dos senadores do seu lado você pode aprovar a lei que você quiser Aonde você for, você tem a polícia federal, você pode mandar investigar, você pode mandar prender, você tem o um exército, as forças armadas sob o seu controle. Você pode comandar a nação como bem quiser. Não tem como ficar mais poderoso hoje do que o Dilma é. Então ele tem os três pilares que fazem muitas pessoas perderem suas vidas ou dedicarem tudo o que tem para esses três pilares. Que ele já tem os três o que, que acontece agora, não é mesmo? Porque uma pessoa que tem tudo, como é que ela pode ser infeliz? Temos aqui a matéria da folha de São Paulo, a Mônica não vale um gramo. Vamos ver o que eles falam aqui, tá? O presidente Dilma está ansioso, em alguns momentos, demonstra estar até triste com as condições adversas que enfrenta hoje que governar o Brasil. Tá? Trilha torturosa tortuosa. Auxiliares e ministros que depacham com frequência com Lula dizem que os momentos em que ele deixa transparecer maior decepção são aqueles em que percebe as diversas limitações que tem para fazer valer a sua vontade e que são maiores do que as que existiam em seus dois mandatos anteriores. Mas o que, que acontece? Ele não... É uma criança birrenta agora? Que não consegue aquilo que quer e fica bravo? Ora, ele teve que vender a alma, basicamente, para voltar ao poder Colocando ministros cujo ele não sabe nem o nome Não faz ideia nem do nome, segundo ele próprio Como para agradar o tal Centrão E agora tá de birra? Isso aqui é uma criança? Aí nós temos aqui, velhos tempos entre 2003 e 2010, o petista governou com aliados de primeira hora no comando do parlamento. Tinha ascendência sobre o Banco Central, que ainda não era independente, e gozava de uma popularidade incontrastável que o ajudou a superar diversas crises. Realmente, seu primeiro e segundo mandato não existia a internet. Logo, as pessoas não podiam criticá-lo e ficava lá na rede Goblins que ele tinha 90% de aprovação e tudo que ele fazia era maravilhoso e ninguém o questionava. Agora não tá tão fácil assim, né? De repente ele tem que agradar gregos e troianos. Placa, diz aqui. Cinco meses depois de assumir o terceiro mandato, ele já sofreu derrotas no parlamento, comandado por Arthur Lira, e não consegue fazer com que o Banco Central baixe os juros. Diversas outras iniciativas que teve, inclusive no plano internacional, não vingaram. Ou seja, ele está indo ladeira abaixo, só derrota após derrota. E aí ele começa a pensar novamente, talvez na prisão, talvez novamente de uma volta do Bolsonaro, ou o Chuchu tomando o lugar dele, tá? Começando a bater o um desespero. Tem aqui, na saudade 1, nem mesmo a escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal tem sido um passeio, como foi em governos anteriores. Realmente, você vê hoje o Zanin sendo criticado até pelo Joaquim Barbosa, falando, não, tem que ser um cara preto, ou uma preta, não pode ser um branco, esses branquelos não podem tomar o um STF. E a gente faz aquela cara, né, de, hum, não, em 2023, o cara pensando em cor de pele, mano. Mas beleza, assim, nem a esquerda tá satisfeita com as escolhas dele. Aí tem aqui, na saudade 2. Nome preferido de Lula para a vaga aberta por Ricardo Lewandowski no STF de seu advogado, Cristiano Zanin. Há complicações, no entanto, no Senado, que precisa aprovar a indicação. Diversos parlamentares têm outros candidatos para o mesmo posto e ameaçam travar o processo de escolha. Aí tem aqui o um paradoxo 1. Um. Lula estaria, de acordo com os assessores próximos, vivendo um paradoxo. Ele se elegeu com ambições maiores do que as que tinha em eleições anteriores e determinado a, desta vez, não fazer tantas concessões como as que teve que fazer anteriormente para governar. Paradoxo 2. Porém, ele tem hoje muito menos poder. Sorrisos termina aqui. As aflições de trabalho contrastam com seu momento pessoal de felicidade, em que, como diz, está cada vez mais apaixonado pela mulher. A Janja, que nós sabemos aqui que ele provavelmente nem sequer suporta aquela mulher Que tá sempre na frente dele, que acha que é a presidenta Ele sabe muito bem que seu partido teve que escolher uma mulher pra ele E agora ele tá lá todo sorrisinho, tá? Claro que essa é a minha opinião, não são fatos, tá? Eu não tenho como comprovar isso Mas cada vez que eles aparecem, nem de mãos dadas né? parecem que estão por vontade própria Parece que ele tá lá, né? precisa de uma... Primeira dama, petista, para continuar no poder. Ou seja, a vida dele, ele vendeu tudo que tinha, alma, paciência, tudo, para se manter no poder. E outra coisa mais importante, com 77 anos, a ideia de que ele possa responder por tudo que fez em uma outra vida, para o nosso Criador, eu tenho certeza que atormenta ele todas as noites. Independente das dificuldades que nós todos estamos passando, eu, pessoalmente, durmo de cabeça tranquila. Sei que o que eu estou fazendo é o justo. E sei que quando tiver que ser julgado, eu não terei medo nenhum desse julgamento. Agora, esse carinha aqui, pode ter certeza que você pode ser o quanto ao teu for, não acreditar em Deus coisa nenhuma. Mas, no fundo, você vai ter aquela pequena dúvida. E se, e se eu tiver que pagar pelos crimes cometidos? Não crimes reais, tá? Porque ele é o inocentado, ele é o homem mais justo e honesto. Brasil, né? Ele jamais cometeu crime nenhum. Eu? Falar uma coisa dessa? Tá maluco. Eu não, velho. É o cara mais honesto que existe. E por último, além da nossa 11 primeira rifa já estar rolando, garanta seus números de sorte, né? Parece que o número 22 ainda tá disponível nesse momento que eu gravo o vídeo. Também, entrem pro nosso COS TV, rumo a 300 inscritos lá. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.